atrás em limites específicos de gastos. Que limites específicos são esses? Nós temos limites para locação de veículo e limites para alimentação de pessoal. Locação de veículos. Só é possível locar, gastar com locação de veículos até 20% do total dos gastos contratados da campanha. Atenção máxima aqui, gasto contratado não envolve receita estimável e não envolve transferências realizadas a outros candidatos. A base de cálculo para você tirar os 20% são só as contratações que você faz. Que você contratou de gasto, todos os gastos que você realmente fez, até a primeira, segunda semana, o momento que você tiver da sua campanha. Ali você vai tirar 20%, a base de cálculo é essa. E à medida que esse valor ele é móvel, né, ele vai se modificando, o seu valor de 20% ele vai se modificando. À medida que esse gasto vai crescendo, o percentual de 20% vai crescendo. E as contratações que você faz de locação de veículo não podem ultrapassar esse limite dos 20%. Os veículos cedidos não entram nesse cômputo. Eles são abatidos normalmente do limite de gasto, mas eles não entram aqui nesses 20%. A alimentação de pessoal da mesma forma. 10%, locação de veículo era 20%, né? A alimentação de pessoal, 10% do total do gasto contratado para as campanhas. Então, você tem que tomar cuidado aí com o seu pessoal para você cuidar dessa parte aí da alimentação.